Vamos então resolver a linha B, x ao quadrado menos 6x igual a 7. Como vimos há pouco, temos que ter muita atenção em primeiro lugar a este primeiro membro, ou x ao quadrado, menos 6x. Como tenho x ao quadrado e já está isolado, não tenho problemas, isto é, basta construir diretamente no caso notável e podemos usar aquela técnica do olharmos aqui para o 6, Dividir o 6 por 2, para fazer a metade de 6, 6 a dividir por 2 dá 3. Então, o que é que eu tenho que acrescentar para ter o meu quadrado do binómio? Tenho que acrescentar mais 3 ao quadrado. E, então, acrescento mais 3 ao quadrado, vou pagar o preço por ter acrescentado este mais 3 ao quadrado, fazendo menos 3 ao quadrado. E assim obtemos neste primeiro, nesta primeira expressão, que aqui está, x ao quadrado menos 6x mais 3, o meu quadrado do meu binómio, que fica x menos 3 ao quadrado. Resolvo a equação passando o menos 3 ao quadrado para o segundo membro, e agora vamos só fazer os cálculos. 3 ao quadrado é 9 e fica x menos 3 ao quadrado igual a 16. E agora o que é que fazemos? Como temos aqui o quadrado já sabemos que passa para o segundo membro com mais ou menos raiz quadrada de 16, ficando assim com duas equações. O x menos 3 igual a menos raiz de 16 e o x menos 3 igual a mais raiz de 16. Raiz de 16 já sabem que é 4. Então ficamos com, passamos o menos 3 para o segundo membro, x igual a 3 menos 4 ou x igual a 3 mais 4, obtendo assim as soluções da minha equação, que será menos 1 e 3.